Vamos, então, para a segunda parte de rolamento sem deslizamento. Okay? Na, no vídeo passado, vocês viram que todos os pontos na borda de uma... quer dizer, em qualquer ponto de uma roda, vão ter velocidades que não vão ser necessariamente paralelas ao do centro de massa. tá certo? Tem um resultado muito surpreendente que sai dessa, dessa análise que a gente fez, que é a seguinte... Quando a gente tem uma roda deslizando, é, rolando sem deslizar, tá? Qualquer, o ponto que estiver em contato com o solo, se a roda estiver rolando sem deslizar, vai estar instantaneamente parado. Ou seja, a cada instante de tempo, instante, tá? não intervalo, mas instante, né? o ponto que está em contato com o solo, Tá parado. E vamos ver como é que a gente chega nesse resultado, que é bastante intrigante. mas né? Ele é bastante simples de entender. Vamos considerar, de novo, né, que a velocidade do centro de massa é dada pelo vínculo de rolamento que a gente já viu, r vezes ω. Isso aqui é válido para um movimento de rolamento sem deslizamento. Vamos analisar o movimento de translação e vamos analisar o movimento de rotação da minha roda. Ok? Então, vamos analisar o movimento de translação. Todos os pontos da minha roda, quando, se ela só se translada sem girar, que é o que eu estou fazendo agora, estou né? analisando o simples movimento de translação dessa roda sem, sem levar em conta o giro, qualquer ponto na roda, não interessa onde ele esteja, vai ter uma velocidade igual à velocidade, em particular, do centro de massa. Ok? Então... Agora vamos analisar o movimento de rotação. Um, um ponto na borda da roda vai ter velocidade dada por r vezes ω. Tá okay? A gente viu que né, um ponto na borda da roda gira com velocidade r omega, que é igual à velocidade do centro de massa, mas agora eu estou só constando a rotação. O centro de massa... Tá, ele está parado. Num, num movimento de pura rotação, esse ponto aqui do centro do círculo não sai do lugar. Tá? E um ponto que esteja aqui. Se esse ponto, se esse ponto tá, se tá, tem velocidade para cá e a, e a roda está girando para cá, quer dizer que esse ponto aqui vai ter velocidade para cá, menos r. -omega. Menos rω é menos a velocidade do centro de massa. E isso para cada instante de tempo. Então, a um dado instante de tempo, eu posso somar os dois movimentos. Lembra que a velocidade de cada ponto na, na, na roda era, era soma vetorial né, das velocidades de translação mais a velocidade de rotação? Eu posso somar, então, vetorialmente essas duas velocidades e um ponto que esteja na parte superior da minha roda vai ter duas vezes a velocidade do centro de massa. Escrevendo isso em termos de R vezes ω, né? duas vezes R vezes ω. Um ponto que esteja sobre o centro de massa, ou seja, o ponto do centro de massa, né? ele vai ter velocidade igual ao centro de massa, puramente translação. Por quê? Porque de rotação ele não tem nenhuma, ele não sai, né? ele não sai do lugar quando ele gira. Então, tem velocidade vcm, que é R vezes ω. E o ponto que estiver logo aqui embaixo, em contato com o solo. Esse ponto vai, ser, vai ter velocidade, que vai ser a soma desse vetor com a desse vetor. Ou seja, esse ponto tem velocidade zero em cada instante de tempo. Isso não quer dizer que ele vai ficar parado. Né? Ele vai ficar parado, ele não tem velocidade linear, tá certo? Então, lembra quando... Né, olha olha para cá, para essa roda. Quando a gente considera puramente um movimento de rotação, né, esse ponto aqui tem velocidade zero. E é em torno desse ponto que ele está girando. Aqui, esse ponto inferior da roda tem velocidade zero. Quer dizer, então, que eu vou considerar o meu movimento de rotação e translação combinado, no caso da roda rolando sem deslizar, como se o corpo, além de se transladar para cá, ele executa rotação em torno daquele ponto que fica lado lá. Então, se esse ponto aqui é o ponto que não tem velocidade, eu vou considerar que que num instante, de, num instante de tempo infinitesimal, eu vou ter uma rotação infinitesimal em torno desse ponto aqui. Ok? Com isso, né, a gente pode mostrar, isso aí eu vou mostrar no próximo vídeo, que, uma, que a energia cinética de um corpo tá, vai se dividir em duas parcelas. Uma parcela devida ao movimento de rotação e uma parcela devida ao movimento de translação. Da minha roda. Okay? A parcela do movimento de rotação é meio do momento de inércia em torno do centro de massa vezes ω², tá? E a, velocidade, a parte de translação é meio, de M, meio da massa da roda vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Se eu usar, se eu pegar ω. Se eu pegar ω vezes R, né? omega, desculpa, é omega vezes R igual a velocidade do centro de massa. Isolo R para pegar ω e colocar a, o momento de inércia de um disco aqui. Tá? É, eu posso, eu posso escrever, reescrever a minha, a minha rotação, a minha energia cinética como meio do momento de inércia em do centro de massa mais m vezes r ao quadrado, vezes ω ao quadrado. Agora, esse cara daqui é um momento de inércia. Isso daqui é um momento de inércia, e isso daqui também é um momento de inércia. Nota que esse cara daqui é um momento de inércia em torno do centro de massa, mas esse cara daqui é o um momento de inércia para uma rotação em torno desse ponto aqui, pelo teorema dos eixos paralelos. Né? O centro de massa está a uma distância R aqui do, do ponto que está parado. Então, eu realmente posso considerar é, esse movimento, é, o movimento de rotação e o movimento de translação, como uma rotação em torno do, meu, do ponto que está instantaneamente parado, que é o ponto da roda que está em contato com o solo. Ok?